Então, quando eu falo para a pessoa é, precisar parar de trabalhar muito e meditar mais, é nesse sentido. Aí. Primeira coisa, meio com bastante, olha, quem tiver gravador em casa, pega uma fitinha, grava isso daqui o texto inteiro, para ouvir no carro, a própria voz, né? não tem, não tem preço só aqui, em termos de aplicação prática. Deus é toda atividade que existe, Deus é toda atividade que existe. O assunto aí, Deus é toda atividade, então, tudo aquilo que está acontecendo de atividade é Deus em ação, então, aqui em caso, a pessoa foi lá, cortou a mão, é uma atividade isso? Não é, não é uma atividade, o que é isso aí, ilusão, sugestão. Certo? Assim que funciona esses princípios. Um vem falar assim: a lá está esperando um filho e tal, perdeu o filho. Isso é atividade? Porque se for atividade, tem que ser Deus em ação. Então, não é atividade. Então, o que nós fazemos? Descartamos a sugestão e substituímos internamente pelo acontecimento. Isso que eu estava falando naquela hora da importância. A sugestão chega, o acontecimento não chega, o acontecimento ele é. É sempre harmonia. O universo sempre é Deus em ação. Sempre uma atividade só em ação. Se eu meditar, fechar os olhos, ficar quietinho aqui, reconhecer o universo todinho tem uma ação impessoal que inclui a minha, eu estou meditando. Então, aí é uma meditação correta. Eu posso dizer que eu sou Deus em ação, porque eu, eu me incluí. Eu, é, me deixei ser abrangido por essa ação melhor dizendo né? Seria a gota dentro do oceano atividade. então a ação de Deus é a minha ação então algo contrário à perfeição essa atividade não é real certo? exemplo em, em corpo físico a pessoa olhou lá todos os órgãos do meu corpo tem um que a atividade ele não está boa é atividade, essa atividade errônea. Não é. Não tem essa atividade acontecendo coisa nenhuma. O que está acontecendo com essa pessoa? Está sendo tapeada. Por que nós estamos aqui? Para dizer para a pessoa que a atividade daquele órgão ela está perfeita. É, mas a sugestão diz o contrário e a radiografia diz também. Que não interessa. A verdade não é essa. O que nós vamos colocar? Radiografia comprova prova ou a verdade? Vai depender de cada um. Ninguém pode colocar a verdade no lugar da crença para o outro. Né? Nós temos cada um por si. É assim em, em todos os setores. Vem a sugestão, não é acontecimento. Tá? Se vem a sugestão positiva, eu posso até dizer que é, é uma coisa agradável, mas continua sendo sugestão. Certo. Por exemplo. A pessoa fala assim, um ah, conhecido meu lá, que foi internado ontem para uma criança nascer, o parque foi tudo perfeito, foi tudo perfeito. É. é atividade esse parto? Existe a ação de Deus é, fazendo um parto? Como é que nós sabemos que não existe? Porque é, se existisse, todos os parques teriam que ser perfeitos. Se um furou o esquema. Não significa, significa o que? Que não existe Deus em ação ali. Não tem atividade. Onde estava o poder dessa atividade? Na minha mente. É ou não é? É na mente ou não é? A pessoa, ela assiste um telejornal contando uma tragédia. Se ela não ouvisse aquele um telejornal, para ela não teria acontecido aquele, aquela tragédia. O que aconteceu? Aquela sugestão não teria chegado para ela avaliar. Certo? Ela lia o telejornal. Surge a tragédia. Ela recebeu o quê? A sugestão de acontecimento. Será que conhece o que está dizendo aqui? A one ação. Deus é a única atividade. Todas aquelas pessoas que estão envolvidas naquilo, todas elas estão onde? Dentro da ação. Todas elas inclusive nós. Então o que aconteceu com todo aquele monte de desastres, tragédias e acontecimentos negativos? São o quê? E que vão sempre tapiando tá as pessoas, mesmo que o mundo é mundo, apesar de todos os ensinamentos, tá? exige o quê? Determinação, né? A pessoa, por exemplo, a Lívia está no jornal, vem a notícia negativa, ela fica assim: Não vou dar bola para essa notícia negativa porque eu sei que isso é a sugestão. Ela está fazendo uma terapia espiritual? Não está. Qual é a terapia espiritual? É substituir onde a sugestão estava atuando pela verdade. Aí o outro é a terapia espiritual. Então, é... Vamos dar um exemplo de uma guerra, né? Temos pouquinhos... 500 soldados se, se debatendo lá se nós ficarmos olhando pela cena, essa cena é ilusória e não fizemos nada o que, que funcionou nós deixamos de entrar uma sugestão mas não reconhecemos a verdade sobre o fato é por isso que é, as pessoas têm certa dificuldade de aceitar isso daqui porque elas não aplicam o princípio corretamente elas não vêm junto aparecer e se se aplicar corretamente, o um fruto vai aparecer Porque tem que ser dissolvida essa aparência errada então. Não é só olhar e fingir de ponto que não ouviu tá? Então um dos pontos principais é isso daí Deus é a atividade única então Seja em saúde, seja em termos... Não tem gente é preocupada com o governo aí? Tem ou não tem? Gente falando em CPI aí? Tem ou não tem? Por nada ficar no poder, outro achando que por nada entrar no poder, sabendo que Deus é o único poder. Porque é, isso daqui é a verdade absoluta dos fatos. Não é um conhecimento para a pessoa é, gastar um fim de semana como um moramento de uma academia, né? Certo? Se ela sabe que existe uma ação governando, se ela sabe disso. Ela não pode mais aceitar né, um governo humano, bom ou mal. Tá? Se nós que estamos com isso aqui na mão, não praticarmos, o que nós vamos querer dos outros que nem estão com isso na mão? Ela? É Ela? Não? É não? não seria um, algo incoerente nós aprendemos que só tem Deus em ação? Não estou dizendo que nós não devemos abrir concessões e dar boca para fora é, entrando na conversa com, com o povo. Nós podemos conversar, da boca para fora. Mas quando a pessoa se vira mentalmente, também já está tá torcendo para o homem cair ou para o homem não cair, o <risos> <risos> que, que significa? Que ele está tá trabalhando com a sugestão e não com a verdade. Não tem cabimento, senhor. E <risos> faz o que se faz com qualquer outra coisa é o que vem na cabeça no momento, na hora toma atitude é sempre assim né? o, a meditação ela, ela não leva a pessoa a se envolver emocionalmente mas é a pessoa é intuição, é, é direta é tudo assim na hora Aliás, vou até dizer o, o seguinte, a pessoa que fizer a meditação correta, ela vai sempre voltar na pessoa normalmente correta, seja qual, qual o nome da pessoa. Não é, isso não é teoria, isso é improvável. A ilusão, a verdade é o seguinte, a ilusão do mundo, ela própria se desentrega. O que existe o nós estudamos a verdade, a própria ilusão ela tem um mecanismo de se destruir E isso está simbolizado na Bíblia com o suicídio de Judas é? Aquele que está fazendo aquele, aquele problema todo Que seria a traição ao Cristo Que é, simboliza isso É um mundo que está tentando trair uma supremacia divina Não existe esse mundo É uma é aranhada tipo que, é que está aí Que não tem resistência alguma Tá. Então, eles funcionando dessa maneira, se nós nos deixarmos envolver por essas ondas, não tem sentido esse estudo. Isso eu quero dizer. Por é isso que nós temos que estar firmados nisso, porque no mínimo que vai acontecer, a nossa vida vai ser harmônica e vai servir o quê? De exemplo para aqueles que estão meio na dúvida. Vamos supor que eu ficasse toda semana marcando palestra, porque eu estou sempre comendo saúde, aqui. O que a gente quer dizer? A gente marca a palestra em janeiro, ah, eu não posso vir porque eu estou com problema de saúde Em fevereiro também estou com problema de saúde, em março estou com problema de saúde Estou o ano inteiro fazendo tratamento Quer dizer, eu não estou dizendo que essa saúde física minha seja a verdade Estou dizendo que se não parecer fruto algum Se nós não praticarmos aquilo que nós nos dedicamos né, Aqueles que estão meio ali, não tem apoio algum